Imagine que Netflix, YouTube e Holo nunca existiram. O que você estaria assistindo agora? Você estaria assistindo isto? Eu não creio. Você estaria assistindo a essa caixa bem aqui? Uma televisão. Neste aparelho, ao invés de escolher o que assistir quando quer, a televisão decidirá tudo isso pra você. E ao invés de assistir um comercial de 5 segundos que você pode pular do começo Você tem que assistir 5 comerciais de 30 segundos sem poder pular Você consegue pensar em algo mais irritante? Um comercial bem no meio do seu programa eu não acho que meus pais estavam sendo econômicos ou estavam tentando desencorajar o hábito de assistir televisões Mas na minha infância meus pais não tinham TV a cabo em nenhuma parte da casa Agora, nesta era de modernidade e conteúdo online, muitos de vocês conseguem se contentar perfeitamente com suas vidas sem TV a cabo Eu sei que eu consigo Mas você deve entender que no começo de 2000, vídeos online não eram nada É, o YouTube tinha sido criado em 2005, mas o que eles tinham? Esse cara no zoológico, esse é idiota. Mas sendo uma criança no começo de 2000, você teria que assistir seus desenhos na TV. E se seus pais não queriam pagar 65 dólares por mês para uma TV a cabo, então você não poderia ver Bob Esponja, Jimmy Neutron, Coragem ou Campo Varde. A única coisa que você tinha eram os irmãos verdes chamados PBS Kids. E o que essas coisas eram? PBS Kids era a sigla de Serviços de Broadcasting Público. Kids. Quer dizer que todos os programas da PBS Kids eram pagos pelo governo ou de forma privada? Então os programas da PBS não tinham de fato nenhum comercial de verdade. Mas tinham os mesmos comerciais que passavam com mensagens antes de todos os programas. Se você cresceu no PBS Kids, então... Suco sucoso? Hã? Onde uma criança pode ser uma criança? Se grudaram em sua memória. E também todos os programas agradeciam a audiência por estar assistindo. E eu acho isso bem legal, então todos assistindo isso, de nada. Eu me sinto meio orgulhoso por mais que vocês não terem me comprado a TV a cabo, pois ao invés de só assistir TV sem ser sentido por horas, eu assistia por horas TV como... morais. E matemática? E yeah. é? Um monte de programas da PBS eram educacionais e mostravam a você como ser boa pessoa. Esses que eu os mostrei agora tinham conceitos bem malucos. Mas o conflito a cada episódio seria um pouco pé no chão e ao mesmo tempo com situações do cotidiano. Como Clifford, o gigante cão vermelho, é um programa onde o cachorro de uma menina simplesmente cresceu pro tamanho de uma casa sem motivo. Exceto é que a menina amava o cachorro tanto que ele cresceu e se tornou um monstro. Então, se seu cachorro tem tamanho normal. Você não ama bastante E eles também não. Te... Então, é um cachorro gigante vermelho é uma premissa esquisita. Mas o episódio que era sobre coisas do cotidiano, como o cachorro azul, que se sente mal, pois ele sujou o suéter da dona. Eles dizem pra ele ser honesto, acabam feliz. Ou no episódio que um novo cachorro se muda pra cidade, mas ele tem uma perna menos. Então Clifford e seus amigos têm que aprender que ter três pernas ainda quer dizer que você pode fazer um monte de coisas que um humano normal pode fazer. Quero dizer, cachorro. Eu dou 10 de 10 para esse programa. O próximo é historinhas de dragões que fez dragões amigáveis. Este programa se assemelha muito a Clifford. Os personagens passariam os episódios aprendendo coisas como como fazer uma estrelinha ou como fazer chover para mostrar ao amigo que se parece um arco-íris tinha esse dragão a avô que falava espanhol por algum motivo e a coisa mais esquisita do programa tinha outro personagem dragão em cadeiras de rodas tipo que nem no Clifford é um bom personagem pois ensina a crianças que pessoas desabilitadas ainda são pessoas que podem fazer muitas coisas mas eu acho que essa é uma combinação estranha de duas coisas um dragão, uma besta mítica que destrói cidades, cadeirante, se você quer impedir que um dragão esse destrua sua cidade, basta deixar de instalar rampas de cadeiras, eu devia parar de falar, este problema também leva um 10 a 10, agora vamos falar sobre Arthur, curiosidade, Arthur era para ser um pro, um porco formigueiro, eu não percebo a semelhança Basicamente, um programa sobre Arthur e seus outros amiguinhos furries, aprendendo lições, mas Arthur costumava lidar com os assuntos mais sérios quanto ao Como o episódio que a DW escuta seus pais brigando, e ela procura com a chance dele se divorciar. Ou o episódio que o Arthur dá um Punch na sua armazinha e até lidar com alguém que você conhece tendo câncer? O que? Câncer? O personagem ganha tratamento e sobrevive por final. Por sinal, é um programa infantil. Desde 10 de 10. Agora vamos falar sobre o meu programa favorito da PBS Kids, Cyberchase. Cyber we'll esse programa não ensinava morais de crianças ou como tratar desabilitados. Ele ensina algo muito mais importante. Matemática. Cyberchase é um mundo virtual dentro de um computador. E esse personagem chamava Placa Mãe. Devia ser a protetora deste mundo, mas ela é horrível no seu trabalho, pois o vilão Christopher Lloyd a infecta com um vírus. Então agora essas três crianças têm que passar por aventuras usando princípios matemáticos para acabar com o plano dos caramaus e salvar a Placa, placa mãe. mãe. Placa Mãe, Mãe, Mãe, volta aqui. Temos que salvar a Placa Mãe. É diferente dos outros, eles possuem uma história infinita. As crianças sempre se aproximavam de salvar a Placa Mãe, mas elas nunca conseguiam. Quando criança, eu sempre perguntei o tempo que ele finalmente ser salva e seriam levados. Eles nunca conseguiram. O programa ar já tem 16 anos. Eles ainda estão aprendendo novos princípios matemáticos para salvar a placa-mãe. Eles devem estar no cálculo infinitesimal. Esse programa te ensina mais lentamente do que a escola de fato. Que tipo de programa que vai esperar 16 anos pra uma conclusão? Chase faz isso. E é um dos melhores programas já criados. 10, de 10. O último E último programa que eu queria citar. Kylo. Você só precisa saber sobre Kylo o que eu odeio. Kylo é uma criança de 4 anos de idade e um demônio. Ele, ele constantemente birra quando não consegue o que quer. Até a música ressalta que ele é mimado. Então ele está chorando como uma criancinha Bom, você vai ter que crescer e calo O mundo não gira a sua volta E talvez você esteja pensando James, ele tem 4 anos, é claro que ele seria mimado E eu concordo Mas o grande problema Não é o fato dele ser mimado Mas seus pais retardados A mãe dele quebra o galho dele pra qualquer coisa Se eu fizesse algo errado, sabe o que acontecia comigo? Eu ficava no cantinho de castigo E com o Kylo Nada. O Kylo nunca era punido. Era sempre a mãe dele. Kylo, o que você disse não foi legal. Agora vai brincar. Zero de 10 com o programa com humanos. Eu odeio. Eu percebi que todos os programas que eu mencionei aqui eram animados. Mas tem um monte de programas não animados que eu assistia. Mas de qualquer forma, eu posso dizer que eles se encaixavam com a temática no meu canal. Ou uma parte 2. Eu faço o que eu quiser com isso. Mas como um grande fanboy da PBS, eu acho que algo faltava na PBS era um crossover o quão difícil seria para a equipe clifford e a equipe historinhas de dragão criassem um episódio onde o Caju de três patas acha uma escama de dragão ele poderia cavar na areia porque cães gostam de cavar exceto ele podia encontrar com um dragão cadeirante seriam melhores amigos eu amaria aquilo por mais que esteja zoando isso como crianças, eu realmente queria um crossover entre Clifford e Clifford Dias de Filhote. Entre Clifford e Clifford Dias de Filhote. Era outro programa que mostrava Clifford antes de ser interessado quando ele era pequeno. Então, antes era Emily Wamar. Então, tinha um monte de novos personagens que conheciam o Clifford quando ele era pequeno. E como os dois programas eram o mesmo do universo, não seria nem um pouco inacreditável. O Clifford visitaria a casa da infância e os outros personagens, o que chamavam de Eno ou Nanico, virariam... Ele diriam, uau, que porra aconteceu contigo? É engraçado porque é um programa infantil e eu não espero dizer isto. Eu esperei por um crossover, mas nunca houve algum. Mas pelo menos eu tenho fanfics. George, ele abanou o rabo e sorriu. Clifford, é tão bom ver você. Encostou-lhe com uma sensação. Bom te ver também, já se passaram mais de sete anos desde que te vi. Sim, passaram. Clifford disse alegremente. George virou as costas para o morro. Caiu o voo. Ele está pronto para derrubá-lo. Ele socou George. E eles rolaram então quando chegasse ao fundo. George fez o pin no Clifford que estava ofegante. Os três olharam para os dois. Quem viu estar tendo um concurso. Então eles decidiram ir em outro lugar. Os dois riram. O Clifford saiu de cima dele. Ele sentou-se e esperou por George se levantar. Então, o que nós vamos fazer esse é o cão vermelho. Rapidamente ficando em uma posição de jogo. Ok, já deu. E aí, galera. Cara, deu bastante trabalho fazer esse vídeo. Bom, algumas partes não ficaram boas, porque... Realmente, essa é a primeira vez que eu estou dublando. Então... Me perdoe se o ódio ficar uma merda, ou se tiver um chiado, ou... Se não saber eu porque... É a primeira vez. Então, dando um continho aí, mas espero que vocês tenham gostado, deu até que bastante trabalho até. E é isso aí, galera. Dá like, pô.